Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou a professora Ketri Passos, eu sou mestre e doutora em Ciência da Informação e sou graduada em Biblioteconomia pela UDESC com habilitação e gestão da informação. Nós já nos vimos na disciplina de Ambientes e Serviços de Informação e nesse módulo, nesse semestre, nós vamos é, nos encontrar né, na disciplina de Dinâmica Organizacional. Tá? É uma disciplina que ela tem a carga horária de 30 horas e a emenda dessa disciplina, ela abarca a cultura, a comunicação, o comportamento informacional, a gestão de competências e o empreendedorismo, tá? O objetivo, pessoal, dessa disciplina é proporcionar conhecimentos teóricos e práticos sobre dinâmica organizacional, com destaque para os ambientes de unidades de informação. Os objetivos específicos dessa disciplina consistem em definir a cultura organizacional, identificando as principais características, os elementos e as funções individuais nas organizações, discorrer sobre a comunicação, destacando seu processo, suas funções, seus tipos e suas barreiras nas organizações, estabelecer o conceito de competência, Percorrendo aí toda a sua evolução, destacando a importância e os objetivos da gestão das organizações. E por último, discorrer sobre o conceito de empreendedorismo, enfatizando as características, as tendências empreendedoras e os fatores determinantes do comportamento empreendedor. Tá? É, eu vou compartilhar aqui o plano de ensino, para vocês poderem me acompanhar. Então, pessoal, essa disciplina, ela é composta por quatro unidades. Unidade 1, um, cultura organizacional, características e elementos, na qual a gente vai ver o conceito de cultura organizacional, características da cultura organizacional e elementos. Tópico 2, comunicação, processos e funções, o conceito de processo de comunicação, as funções da comunicação e os tipos de comunicação. Tópico 3, gestão de competências, a evolução do conceito de competência, os componentes e as competências individuais e organizacionais. Tópico 4, empreendedorismo. O conceito de empreendedorismo, as características e as tendências empreendedoras e os fatores determinantes do comportamento empreendedor. Então, pessoal, é, o, como que é o método dessa disciplina? Né? O conteúdo vai ser trabalhado por meio de estudos, é, materiais didáticos que serão disponibilizados é, no Moodle, né, no ambiente Moodle Em especial o e-book da disciplina, né, que é o livro didático Além de vídeos e referências complementares que estarão disponíveis na Mediateca, tá? É, todas as atividades de ensino e troca de informação serão utilizadas na plataforma Moodle E ele é o principal ambiente de virtual de aprendizagem, tá? O meu e-mail, caso vocês precisem, é quetri.passos.br, também é uma forma de comunicação, mas principalmente o chat do mundo, tá? Bom, é, o aproveitamento de cada aluno, o conceito, né, a nota, da, a média da disciplina, ela é basicamente avaliada pela entrega da atividade, nós temos uma atividade só, por ser uma disciplina de 30 créditos, e a prova individual. Ambas são programadas para serem executadas de acordo com o calendário do curso 2022-2, tá? Além disso, a gente vai... É... Nós temos o livro texto, eu vou disponibilizar aulas em PowerPoint, uma aula da unidade 1, cultura organizacional, e a... vou disponibilizar também o slide da aula é... da conferência, né? Nós temos uma conferência só, por ser uma disciplina de 30 créditos. É... Então, vídeo aulas, duas vídeo aulas: uma a gravação da aula, né, da conferência 1, e a outra de uma vídeo aula sobre a unidade 1, que é cultura organizacional. Vou indicar para vocês, sempre que possível, leituras complementares. Vai ter uma atividade avaliativa, na verdade, duas: uma atividade e uma prova. É, nós o, nos comunicamos principalmente pelo chat, via Moodle, tanto com o professor quanto com o tutor, né. Temos uma videoconferência agendada. E vocês têm aí a disponibilização aí de tutoria aí presencial e à distância, tá? Bom, pessoal, é... sobre o sistema de avaliação, né? Então, a atividade no ambiente Moodle, ela corresponde, na verdade, a uma só, né? A 45% da nota e a avaliação geral a 55% da nota, tá? Em relação ao cronograma. Tá de acordo com o cronograma do curso, tá? Dia 26 do 9, abertura da disciplina no Moodle. A entrega da atividade 1, que na verdade é a única atividade que nós temos, né? Até o dia 6 de outubro, até as 11h59, tá? Então não deixem para a última hora, para a entrega da atividade. Dia 26 de outubro, tá agendada a nossa conferência presencial, né? Para vocês que estarão nos polos. E eu vou estar aqui em Florianópolis, né? Essa conferência ocorrerá das 19h às 20h30. Do dia 14 a 15 de novembro, estará disponível para vocês realizarem, preencherem a prova geral online, tá? É, o conteúdo é a unidade 1 a 4. Na verdade, essa prova aqui ela é presencial, né? ela não é online, desculpa, a informação, a prova geral, unidade 1 a 4, são as quatro unidades. E do dia 29 ao dia 30 de novembro, também são dois dias, o exame final. O exame final também conteúdos unidade 1 a 4, tá? Como referência básica, a gente tem o um livro elaborado pela professora Jordana Maria Ramos Cardoso, Dinâmica Organizacional, é um livro que tem é, 124 páginas, tá? E foi desenvolvido pela Capsuab. E como referências complementares, a gente tem vários autores clássicos da literatura, como Chiavenato é, Souto, é, Dutra, entre outros, que eu vou disponibilizar e indicar tanto na videoaula 1 quanto na conferência, tá? Vocês sabem das informações, segunda chamada, né? Que é direito de vocês aqui. No caso do plano, depois vai estar disponível para vocês abrirem e lerem com calma. Tem vários, várias situações aqui em que justifica a, que dá o direito de vocês à segunda chamada, né? A única questão aqui que vocês têm que tomar cuidado é que vocês precisam aí entrar com o pedido de segunda chamada pela Secretaria de Ensino de Graduação, Secretaria do Departamento no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da realização da avaliação, tá? Então, serão aceitos aí os pedidos que forem devidamente comprovados e que se enquadrem em uma das seguintes situações ali abaixo. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Então, eu espero que nós tenhamos um, um excelente período, tá? É uma disciplina muito bacana, é, dinâmica organizacional, tem temas e tópicos muito interessantes que serão discutidos e abordados, Caprichem na leitura do livro é, e caprichem na realização da atividade. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, se cuidem, é, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!